Língua. Olá, está começando o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o cantor, compositor, arranjador e ator Jares Macalé, que ficou quase 12 anos sem lançar um disco. Ainda no programa, Paula Toller e o Kid Abel. E o grupo Exalta Samba. Eu te vejo nos meus sonhos e aumenta mais a minha dor. Eu volto daqui a pouquinho. Aguarde. Nurturatoria... Língua portuguesa, nossa língua, portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa língua. Língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua nós, nossa língua. O nossa, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nós, nossa língua. O nossa língua portuguesa recebe hoje uma figura absolutamente genial da música brasileira, da cultura brasileira, mestre Jardes Macalé, né? Como que, legal. ó, cantor, eu acho você um cantor excepcional, você canta bem a vezes. Né? Compositor, Arranjador, maestro, estudou composição e tal. E ator, né? Você fez novela, fez filme? De vez em quando. O no Nelson Pereira dos Santos, o é. tema dos Milagres do Livro de Jorge Amado é. e o Mulher do Jogum, né? Pois é. O Macalé tem uma, tem uma estrada longa já na música brasileira, vem desde a década de 60, já passou até por, por festivais em que causou o diabo <risos> aquela cena genial das ah, não, cuidado. City e, as Rosas. City e as Rosas. uma maravilha aquilo. O, o, o Macalé está é, é, na história da música brasileira, gravou com o Caetano Veloso aquele disco trans, trans é, maravilhoso filosos. lá em, em discos, Londres. Um dos discos mais bonitos que eu é. pude colaborar e com o Caetano, que é... E que o disco graças. é bonito pra E você, uma hora o Caetano falou bora Macau, e você, cata lá... <risos> guitarra, <risos> e vai... O Macalé ficou, ele, fez, ele faz isso com a gente, ele gosta de castigar o povo brasileiro, ele fica 12 anos sem gravar um disco, que é um absurdo. Você lançou, eu vou dizer sem nenhum exagero, esta obra-prima, esse disco belíssimo, que começa com uma coisa de louco, né? Que é um... conta aqui pro, pro nosso telespectador a o história de dessa... O Rei de Janeiro, que é de... ele vai cantar um pedacinho pra gente aqui, mas conta primeiro como é que essa letra foi parar na sua mão e de quem é... Esse, esse é o um poema de Glauber, né, Rocha, que a mãe dele, Lúcia, que nós chamamos carinhosamente de Tia Lúcia, né, ela ia fazer aniversário é, no Rio de Janeiro, lá no Tempo Glauber, que é onde está concentrada toda a obra do Glauber, né, e ela me chamou num canto assim, e me mostrou um manuscritozinho, no qual estava escrito, escrito esse pequeno poema, e ela perguntou, você acha que é, pode musicar? Que é musicável? Eu li me mais claro. Me dê. <risos> e musiquei. Deixa eu ver se ele. Puxa vida, só um... Presta atenção isso. porque é muito bonito. Muito bonito. Hum. Idolatrada da mãe quem recou. Toda vez ameaçado pranzo. Paraíso São Sebastião, Rei de Janeiro, Rei de Janeiro. E é claro que o Macalé. É, é, só deixou a gente com vontade aqui, né? Porque... porque no... É porque no disco é oito vezes. Mas no disco é muito bonito. É Tem um anjo maravilhoso. Tem o coral das, das gatas. Das gatas. Aqui. Aqui. É. E o nosso querido Cristóvão Bastos, né? Grande músico Cristóvão Bastos, parceiro do Chico ah, Buarque de tanta gente De tantos boa. outros. O, o Aldir Blanche também. É. E o, o Cristóvão... Escreveu todos os arranjos, né? tivemos a concepção juntos, concebemos juntos, ah. e cada um foi para o seu canto depois. Eu fui pegar o violão, a voz, etc., e tal, as interpretações, e ele foi fazer as orquestrações. E saíram orquestrações belíssimas, belíssimas. Você me permite ler de novo a, a, o poema aqui? Claro. Idolatrada a gente... mãe a quem recorro. Toda vez ameaçado pranto, paraíso, São Sebastião, rei de janeiro. Ei, rei de janeiro. Isso é uma coisa de louco, né? Isso é uma coisa de louco. E só para lembrar, o Cristóvão Bastos, além de, de outras maravilhas, fez com Chico Buarque aquela bela canção em que ele fala é, do tempo, né? Sim. Uma belíssima uma canção. Uma belíssima canção. E fez com Aldir Blanc, que é aquele sucesso da, da Nana Caymmi... O tempo... Né? O tempo... Da resposta ao tempo. resposta ao tempo. Né? Que é uma... Cristóvão gosta de ser temporal. É, pelo... é, muito bonito, <risos> muito bonito. Macalé, uma, uma, uma dúvida que eu tenho aqui. Você gosta de botar a letra D em algumas coisas? Por exemplo, numa obra-prima, é, Movimento dos barcos letra do, do Capinam Música Sua... A letra diz, estou cansado e você também. E quando você canta, você bota um D, estou cansado de você também. Você faz isso em muitas, muitas palavras. Coisas, isso é, é de propósito, é sacanagem? Não, o que você que é? ouviu isso? Eu pai, ouvi. Pai? Um, claro, que bom, belo ouvido. Não, é porque eu sempre quis cortar um pouco essa coisa também, para é. não transformar justamente em outra coisa. Porque é uma espécie, o D, para mim, o T e o D empurram as outras notas, além da respiração, ainda tem um, um, um empurrão rítmico. É. Estou pensando, tem você também, uma coisa que empurra essa coisa. Eu já tentei cortar muito isso. É. Até que eu vi que em alguns lugares passava como um, uma, um adendo mesmo. Não era, é, vira, vira uma outra é, frase. É, não assim, era virar uma é. outra frase. É. Mas engraçado você tem essa coisa mesmo é aliás, você poderia mostrar pra gente um pedacinho do movimento dos barcos que é uma obra-prima que você incluiu neste disco Capinã letra do Capinã, do baiano Capinã, José Carlos Capinã doutor Capinã, médico Capinã nosso querido médico tô cansado e você também vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais Desculpe a paz que lhe roubei E o um futuro esperado que não dê. A letra tem é, é, uma passagem que é doída, a, a letra é. toda é a muito doída. A letra toda é bastante doída. Mas o final diz, não sou eu quem vai ficar no, no porto. porto chorando, é chorando, não. Lamentando é. É terrível. o eterno movimento dos barcos. E, no barcos. entanto, é altamente positivo. Né? Não vai ficar chorando. <risos> é. Mas magoado. Né? <risos> é. Exatamente. Eu acho interessante uma, uma coisa, logo no início da canção, que a gente brincou muito com isso no final, que era, vou abrir, vou sair... Sem abrir a porta. É. Que é uma imagem bonita, né? Claro. e claro. estranha. Claro. Que a gente brincava com o Capinã que era a Melô do Fantasma. Que era o bom sair sem abrir a porta. Melô do fantasma é ótimo. Mas, galera, você foi parceiro de Vinícius de Moraes numa canção muito bonita que está nesse disco também, não é? Sim. Você. Incluiu aqui o Mais Que Perfeito, que é o Mais Que Perfeito, que é uma aula de tudo, né? Isso é que eu gostaria que você vinha aqui, professor, para ver onde ah. secar essa parte, por favor. Ah, não. Isso a gente pega, a gente vai aproveitar, você vai cantar um pedacinho pra gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega depois e põe num outro módulo do programa, certo, explicando a história do Mais Que Perfeito, letra de Vinícius de Moraes e música de mestre Jades Macalé. Quem me dera ir -me, contigo agora, a um horizonte firme, como embora. Ah, quem me dera amarte sem mais se unir de alguém. A quem me dera ver Sempre a meu lado Sem precisar dizer-te Jamais Cuidado A quem me dera ter-te como um lugar Plantado num chão verde Para eu morar -te. A quem me dera ter-te Mas, Calé, isso aqui você pegou de livro, né? O, o poema já... Foi do, da, do, do dito Obras Completas. Mas é. não, anterior a Obras Completas. Porque ele fez isso no Uruguai, ah. quando ele era adido cultural em Montevidéu. Ah. E quem me pediu para musicar esse poema foi, foi Betânia. Maria Betânia. Isso era 64, 65. Não é? Sim. E então... Eu já, eu já encontrei no obras completas quer dizer, obras Compl incompletas mas já bem completas né? enquanto vivo não vale é, claro mas e música e é uma, uma coisa engraçada que o Vinícius que depois de algum tempo eu mostrei para o Vinícius e ele adorou a música a, a, a, adorou ficou fascinado ele então tu me chamava para trabalhar na casa dele ali no jardim botânico umas ah. ruas lá né, lá em cima e eu chegava com o violão, menino, sério, já, tudo pronto e tal. Aí ah. ele botava papel tal, canetas, lábios, um busquinhos, tudo direitinho, já, tudo pronto, óculos escuros, todos tinham óculos escuros, por causa da fotofobia. E aí, preparava, ficávamos em silêncio, um olhando para o outro. Aí preciso dizer uma cante a nossa cantiguinha, cante a nossa cantiguinha. Aí eu tudo tocava, no diminutivo. É, tudo, aí tocava, tudo a moça tudo aí entrava alguém no meio da conversa dele para chegar o bader tá vendo bader mas... Toca a nossa musiquinha pro bar, da nossa cantiguinha. E ia chegando a gente. Era o Tom, era o Edu, era o Cegar, era. A gente tinha a nossa cantiguinha. não trabalhava, mas a cantiguinha ficava o rolando o dia inteiro. Mas isso aqui deve ser a loucura dos gramáticos, esse texto, porque é. o Vinícius subverte tudo aqui, todos os verbos, ele dá uma transitividade diferente, morarte até morrer. É morrer isso é uma maravilha, né? É lindo. Assim. Isso é uma beleza, uma beleza. Você tem um disco que você fez lá pra trás, em que você cantou, aquele em que você canta aquela música do oh. cuco? é uma maravilha. O um Contrastes. É, o Contrastes, é. né? O é. Passarinho do Relógio, relógio tá maluco. Que é, um, é um disco incrivelmente genial é. que mexe com coisas do Brasil, o, o, o Cantareira e por aí vai. Macalé, você não sente falta desse público mais perto de você? Por que que o povo não vai te ver, Macalé, se você é tão brilhante, tão maravilhoso, Macalé? Ah, eu não Macalé. sei, eu não sei. Não é que não vá me ver, é preciso que eles saibam aonde estou. Eu acho. É. Agora, há também, nessa miscelânea, que cada vez está mais, tá é. mais misturada, é difícil uma escolha democrática para dizer, olha, o Macalé está ali, o está ali, é. Luiz Gonzaga está ali, o João Gilberto está ali, e as pessoas, e sejam quais forem. É preciso que se saiba e que se arrisque a ir também. É, e não é um risco não, viu, é uma certeza, é. porque... É, o mínimo que você vai fazer é tomar contato com um, um, um, um leque muito grande de, de, de, de, de, de, do repertório, é, é repertório da música da brasileira. Da música brasileira, brasileira. Né? Porque o Macalé conhece como pouco. Você conhece muita música, né? mas muita Eu música. Eu conheço porque gosto. Né? Eu sou formação <risos> da Rádio Nacional. É. Né? Todos nós dessa geração que somos formados nessa coisa da, da Rádio Nacional, que era o, da onde emitir as ondas artesianas, nacionais né, brasileiros com os maiores cantores, intérpretes, os maiores músicos e orquestradores, e instrumentistas, etc. Então a gente tem uma, a gente tem um, um, um tipo de sabedoria, não é diferente dado que é, é dada hoje, que, que o pessoal pode chegar hoje. Tem uma, tem uma memória nessa história Sim, e como, né? Era uma formação absolutamente é. rica. Você depois estudou música, você fez orquestração, Estudei, fez regência, com, com nomes... com esterilha, com Guerra Peixe, Guerra né? Né? Mais, com, Guerra Peter Peixe. Mas... com Peter Douglas, não é isso? Estudei violoncelo com Peter Douglas, E com gente do é. primeiríssimo time, Fui né? trabalhando. Eu queria falar, Turíbio Santos também, né? Turíbio, meu querido... Maranhense. Cunhado, do maranhense, maranhense é. ex-cunhado. É. O... Esse violão era dele. Inclusive. Era do Turíbio Santos? Ah, é? Comprei o porpêncio simbólico é. em 1966. E o carrega. E o carrega, todos querem roubar esse violão. Não. De João Gilberto e Turimio Santos. Não. Vamos <risos> falar um pouquinho do Torquato? Vamos. Torquato Neto, Vamos, grande Torquato. poeta piauiense, Torquato Neto. Grande figura humana. É, já. É, não Parecido. está entre nós há muito tempo. Você fez com ele uma obra-prima chamada Let's Play Dead Let's Play That. Que está naquele disco maravilhoso. Com Vasconcelos. Não, aquele outro em que você, você, você, você o Tute e o Ah, sim, sim, o primeiro. É, que saiu em CD, eu comprei num um dos uhum. seus shows, fiz questão de ir, vi que o CD estava sendo vendido ali, comprei, é uma maravilha. O poema dessa canção faz uma alusão direta a um poema de Carlos... O Drummond de Andrade. Drummond de Andrade. Vai, podia... vai desafinar um curso, dos é. favor. Eu nasci com um anjo louco, um anjo solto, um anjo muito doido, veio ver a minha mão. Você sabe se o Drummond teve notícia da leitura do Torquato? Talvez sim. Porque é genial essa alusão. Essa, essa, essa alusão, é, no né? um poema é. do, do Drummond, o primeiro livro do primeiro poema, um poema, alguma poesia, de 1930, quando nascia um anjo torto desses Desci, que vivem na, na sombra, na sombra é. É, disse vai Carlos ser se goxo na vida. Na vida né? é. E o Torquato deu a isso é. uma, uma leitura. Uh, mas naquele momento todos vivíamos querendo falar com... Com, com, com as pessoas, conversar com as pessoas, eu creio que, que, o, que o Torquato, além de pegar essa alusão, ele andou conversando com o Drummond em algum momento, que o Drummond era muito refratário, muito contido, é. mas quando pegava o telefone falava pelos coutureiros, de eu mesmo conversei com ele algumas vezes, era é. muito, e sabia de tudo, dava conta de tudo, mas uma velocidade de agilidade de palavra é. e pensamento, impressionante. Macalé, essa mesma agilidade o tempo tem e, lamentavelmente, o nosso já, já acabou. Eu faço questão de mostrar de novo aqui, de falar do seu disco. Aliás, o seu ligado. disco tem um nome maravilhoso, O Que Faço é Música. O que, que vem nesse da... quê? É, o que é o que. Né? <risos> é Mas essa escrita era do Hélio Tissica, é, no caso. Do artista plástico. Do artista plástico Hélio Tissica. É. E ele, para definir a obra dele como um todo, ele colocava Pela Paixão pela música que ele tinha, eu adorava, é. principalmente Mozart, era fissurado por Mozart. É. E ele disse, o que faço é música, é. dentro da obra plástica. Sim. E... Macalé, muito obrigado a muito você obrigado, pela yes. presença. tá? Yes. Sucesso sempre, Macalé, muito você obrigado. merece tudo. Tá? Para nós. Obrigado. O Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco, o Kid de Abelha, eles vão cantar para gente um trecho de uma canção e você vai perceber que no pedacinho pequenininho aparecem algumas palavras que dão muito trabalho. São maio, com a Paula Toller e o Kid abelha. A letra começa assim, maio já está no final. O que somos nós, afinal? A palavra afinal é resultado da soma de duas. Que duas? Afinal. A mais final igual a afinal. Afinal, afinal, se você procurar no dicionário, você vai descobrir que afinal se usa naquela expressão, por exemplo, naquela expressão afinal de contas, que quer dizer pensando bem, afinal de contas, uma conclusão, o que somos nós? ao fim ao cabo, a final, mas não se esqueça de que a palavra vem sim da palavra final, não é só parecida não, tem tudo a ver com a outra. E o que existe aqui é um jogo entre as duas, um jogo sonoro, uma rima muito próxima, muito imediata, aqui. alguns podem até considerar pobre esse recurso, mas de qualquer maneira vale o jogo de palavras aqui entre final e a final. Aparece em seguida uma outra palavrinha problemática, a palavra demais, estamos longe demais. Nesse caso, demais significa muito, estamos muito longe, excessivamente longe. A palavra demais se usa também no lugar de ademais, não estranhe, é isso mesmo. Ademais, demais, o que, é, o que é que se pode fazer? Demais, o que é que se pode fazer? Isso está nos dicionários, pode procurar. Também se usa a palavra demais com os, os demais. E aí o sentido é os outros. E há uma outra situação em que demais não se escreve numa atacada só. Eu junto, mas isso, eu separo, aliás, não junto, separo, mas isso fica para um outro módulo de um outro programa. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. O grupo Exalta Samba vai cantar pra gente um pedacinho de uma canção Me apaixonei pela pessoa errada. Preste atenção na letra, veja o que acontece com uma palavrinha que em tese, em princípio, é nome de cor, mas aparece aí carregada de significado. Vamos lá. Tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história. A palavra verde entra em muitas expressões da língua, não é? Entra, por exemplo, naquela história de plantar verde para colher maduro, expressão. É? Carregada de significado Quem joga verde para ver se colhe depois alguma coisa lá na frente é? A palavra entra, é, no caso, nessa expressão da canção Aqui se fantasiei de verde Acho que ela entrou no lugar da palavra azul é? A história de, de usar o azul com valor positivo o Verde talvez entre aqui com contaminação Com aquela expressão de é, Você viu o passarinho verde hoje, como quem disse Você está alegre por quê? Qual é o, a razão dessa alegria? Talvez aqui haja um cruzamento dessa ideia do azul, de fantasiar de azul, pintar de azul, uma coisa que tem valor positivo, com esse verde de passarinho verde. Você viu passarinho verde, como quem diz, você está alegre, no caso, fantasia de verde transformei em alegre uma coisa que talvez não devesse ser alegre, ou transformei em boa uma coisa que talvez não fosse boa. Em suma, a palavra verde aparece sim na língua carregada de significados, desde a própria cor, não é? Verde, passando pela ideia de uma coisa que ainda não está no ponto, que não está madura, até expressões que, sabe Deus, de onde vieram. Se alguém souber, Aceito a informação de onde será que veio essa expressão, você viu o passarinho verde hoje. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu tenho aqui um correio eletrônico, um e-mail, né, de Luiz Henrique Del Col, que foi meu aluno, ele diz aqui no texto, foi meu aluno, e hoje é aluno da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, aqui a duzentos e poucos quilômetros da capital de São Paulo. Ele está fazendo um curso técnico lá e me pergunta o seguinte, afinal das contas, transistor ou transistor, diz ele ali que na, na, na, na escola, na Universidade Federal, há até uma discussão, há quem adote, há quem não adote a pronúncia, né, oxítona transistor, há quem insista e diga, não, a palavra é paroxítona transistor e por aí vai. Uma consulta aos dicionários todos é suficiente para mostrar que existem as duas pronúncias, transistor e transistor, paroxítona e oxítona. Como diferenciar uma da outra? É simples. No caso da forma paroxítona transistor, existe um acento no I. A paroxítona que termina em R é sempre acentuada. Então transistor com acento no I, essa é a pronúncia. Se eu retirar o acento, eu passo a ter transistor oxítona terminada em R, não acentuada. Essa dupla possibilidade de leitura não se limita a palavra transistor ou a palavra transistor. Existem muitas palavras na língua que admitem dupla pronúncia. É o caso, por exemplo, de réptil, que pode ser reptil, basta tirar o acento. É o caso de projétil, que pode perder o acento e virar projetil. Na, linguagem, na, na, na literatura específica, por exemplo, literatura militar, é muito mais comum que se use a forma projetil do que a forma Projétil. O um detalhe é o seguinte, leia o que está escrito. Se estiver escrito sem acento, você lerá projetil, lerá transistor, né? lerá reptil. Se estiver escrito com acento, você lerá réptil, você lerá transistor, você lerá projétil. Todas essas pronúncias são válidas. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nós nossa nossa, nossa língua. língua. Nossa língua portuguesa, nossa Nossa língua, nossa nossa língua portuguesa, nossa portuguesa.